Bora dar uma olhada juntos no Price Action do Bitcoin. Bitcoin que não pegou a minha ordem de compra por um trisa. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que aconteceu aqui até agora e também a minha expectativa para o Bitcoin para os próximos dias. A gente vai dar uma olhada também no Ethereum em relação ao dólar e também o Ethereum em relação ao Bitcoin. Então bora lá para o vídeo de hoje. Bora lá então pessoal sejam bem-vindos muito obrigado pelo apoio de vocês aí não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal e ativar todas as notificações se você não tá inscrito ainda tá então vamos dar uma olhada aqui primeiro no price action do Bitcoin vou começar com um gráfico aqui mais de médio prazo para gente dar uma olhada porque é o seguinte pessoal conforme eu comentei para vocês né nos últimos vídeos o Bitcoin ele deu um, né, um pump muito forte aqui, né? no último vídeo eu comentei isso. Então, é esperado a gente ter uma correção a qualquer momento. Né? E o Bitcoin teve essa resistência exatamente aqui, ó, nesse toque dessa LTB. Né? Então, o Bitcoin tocou uma vez aqui, duas e a terceira vez nesse toque. Pessoal, agora o que eu estou esperando aqui agora para o Bitcoin é o seguinte, ó, a gente ter essa retração, tá? essa é a minha expectativa para o curto prazo aqui agora, ter essa retração e a qualquer momento a gente ter um pump rompendo essa LTB. Tá? Quando isso acontecer... A gente vai estar bem aqui a caminho de pelo menos buscar aqui a região lá dos 46, 47 e aqui sim, ó, nessa região, essa região aqui em cima que a gente vai ter resistência, tá? Eu vou comentar para vocês um pouquinho mais adiante quando a gente conseguir romper essa LTB, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui primeiro no, no, no gráfico aqui de interdiário. Antes eu quero comentar uma coisa também que eu esqueci de comentar aqui nesse aqui no, nessa análise aqui ó só mostrar para vocês rapidamente ó a gente tem também essa formação aqui de fundo duplo né, do, do Bitcoin então é bom é bom ficar de olho aqui que o Bitcoin atingiu o alvo aqui dessa formação então a gente tem, teve esse Wzinho formando aqui também ó seria isso aqui mais ou menos então o Bitcoin ele fez esse, esse fundo duplo aqui né rompeu essa esse ele fez esse rompimento desse topo aqui né e foi buscar essa esse essa região aqui então qual que seria o alvo desse desse rompimento aqui né pessoal então seria isso aqui ó que Bitcoin foi buscar tá então a gente pode até pegar o segundo o segundo fundo aqui ó então Bitcoin foi buscar exatamente aqui ó Se a gente puxar essa linha para cá seria mais ou menos aqui nesse rompimento ele foi buscar próximo aqui o alvo né o alvo que a gente essa linha aqui seria mais ou menos aqui ó tá com suporte no diário então ele foi buscar aqui exatamente o alvo né desse, desse, desse W, tá? Então, isso aqui é importante de a gente ficar atento também, beleza? Então, pessoal, vamos entrar aqui no Intradiário e mostrar pra vocês exatamente que eu tô de olho. Eu mudei um pouquinho as telas aqui do, do vídeo, tá? Me diz se vocês preferem o, a tela assim ou a tela, é, no caso aqui, ó é maior aqui, ó ser assim, tá? Porque eu quero testar algumas telas diferentes aqui para deixar o um vídeo um pouquinho melhor, tá? Eu vou testar aqui, fazer os vídeos mais com essa tela essa tela aqui, ver se funciona, mas vamos fazer o vídeo aqui agora com essa tela maior aqui porque eu tenho que mostrar algumas coisas em detalhe, tá? Então, vamos entrar aqui no uh, intradiário do Bitcoin para dar uma olhada, pessoal. O que, que eu estou acompanhando aqui agora? O Bitcoin foi quase testar aqui a região do CPR, da linha central do pivô aqui no do CPR, né? Então, até puxar o CPR de novo. Eu comentei para vocês ontem que eu tava, minha expectativa para o Bitcoin é testar essa região aqui dos 37.700 dólares, mais ou menos, tá? 37.730 aqui, né? Buscar essa região aqui. Então, tinha hora de compra aqui nessa região, tá, pessoal? Botando aqui a ordem de compra de forma fracionada nessa, nessas regiões aqui. Né? O Bitcoin não foi pegar, né? Então. Esse aqui me deixou um pouquinho é, chateado, tá? Mas é a minha expectativa. E também essa aqui é uma região de Fibonacci importante, tá? Se a gente botar para o gráfico aqui mais limpo, deixa eu botar pro gra... esse gráfico aqui mudar para o gráfico de... Pode ser o gráfico de... Esse aqui é o gráfico mesmo. Se a gente puxar, então, uma... uma retração Fibonacci desse fundo aqui até esse topo, ó. A gente pode ver que essa região lá dos 37.500, mais ou menos, ó seria essa região aqui do 382, tá? Então, eu tenho ordens aqui a partir do 37.700 até ali abaixo dos 37.400, tá? Tentando pegar aqui nessa, nessa região a ordem de compra, ver se eu consigo né, ter essa oportunidade, porque isso aqui pode acontecer, o Bitcoin pode pegar aqui nessa região, tá? Seria uma retração pequena, na minha opinião, a gente poderia ficar um pouco mais... É, é tranquilo de entrar na operação aqui por exemplo nesse teste aqui por exemplo 50% ó que esse aqui sim ó se a gente olhar aqui esse seria o topo interessante de ficar de, de olhar uma uma ordem aqui pessoal tá a gente tem esse teste aqui desse topo né nessa região aqui dos 35.900 eu comentei para vocês é bem provável quando Bitcoin buscar, buscar essa região só que eu não tô contando com muita sorte eu vou botar a ordem de compra aqui tá é, vou arriscar um pouco mais né, talvez deixar aqui para cada ordem, né, definir um stop ali na região, na região abaixo dos 36.800 né, e ver se o Bitcoin consegue ter, a partir daí, conseguir, né, voltar a subir e romper essa LTB, tá, então, por isso aqui essa região do CPR mensal, a região dos 37.700 aqui eu estava esperando o Bitcoin testar essa região aqui, tá, então a gente até tem uma confluência aqui também desses outros níveis que o Bitcoin teve um suporte também nesse nível aqui, tá, então, pessoal, agora o que a gente tem que olhar no curto prazo é o seguinte, ó, vamos limpar aqui o CPR, o que a gente tem que dar uma olhada aqui é o seguinte, ó. A gente tem que olhar... Bom, a gente está fazendo essa cunhazinha aqui também, ó. Essa formação de cunha aqui é um padrão, na minha opinião, um padrão bullish, né? O Bitcoin fez um falso rompimento aqui, ó. Ele fez um falso rompimento dessa, dessa região, né? Agora aqui ele teve o rompimento para cima, né? Dessa dessa dessa LTB, né? Que vem lá de trás, ó. E vamos ver aqui agora, pessoal, né? O que, que eu vou acompanhar aqui agora, ó, nesse, nesse rompimento, ó. A gente tem que acompanhar a região de Fibonacci também. Então, desse topo aqui até o fundo, ó. A gente pode ver o seguinte, ó, o Bitcoin teve uma rejeição na região de 50%, a região de 38.829 dólares, né, até agora. Então, se ele tiver aqui um suporte nessa região dos 38.600 dólares, né, ele pode começar aqui e voltar, né, a subir, né, mas é uma região importante que o Bitcoin é, conseguir ficar acima logo, pessoal, porque senão a gente vai formar aqui de novo, né, o famoso Dead Cat Bounce, né, então a gente não tendo Uh, conseguindo romper essa região 05618, né? o Bitcoin não ficando acima agora da região dos 39 mil dólares, a gente pode fazer um fundo mais embaixo, que daí sim eu espero que o Bitcoin pegaria aqui as minhas horas de compra que eu comentei para vocês, tá bom? Então, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no, da análise do Bitcoin aqui no 3 seria isso, tá? Eu estou com horas aqui uh, na regiões Fibonacci também do CPR para poder tentar aqui, uh, não só no, no, no futuros também, né? mas como também no spot, tentar aqui acumular Bitcoin, pessoal, porque... A gente tem aqui, uh, com certeza, pode ter aqui em, em breve, os últimos uh, suportes para o Bitcoin antes a gente ter uma, uma, uma alta subida do preço. Tá? Então, minha expectativa é o Bitcoin ir testar mais mais rápido possível a região lá dos 46, isso que eu estou esperando aqui agora. Tá? Mas eu acredito que a gente vai ter ainda retração, tá? só comentando para vocês aqui também sobre a aqui, né, análise de sentimento. A gente tem as Sardinhas comprando bastante, né? que é um sinal é, negativo, né? e também... Tem aqui, ó, o long short ratio deu uma subida, agora deu uma, retração, uma pequena retração, mas né, subiu bastante o long short ratio, né? Então, a gente não liquidou tanta gente assim, né? E, e a gente tem aqui, o open interest caiu bastante, isso aqui pode ter um sinal positivo, mas, na minha opinião, seria bom ter se tivesse liquidado mais gente aqui agora, eu acho que não foi suficiente, né? Na minha opinião. Então, para poder aqui confirar, confirmar uma, uma reversão dessa, dessa, dessa queda aqui, eu acho que não é suficiente ainda, tá? Então, eu vou acompanhar esses níveis de Fibonacci que eu comentei para vocês, tá? Aqui agora no... no no curto prazo, tá? Então, eu vou olhar basicamente isso aqui, mas a expectativa é o Bitcoin ainda aqui ter, né, ter mais espaço para queda, tá, pessoal? Vai depender se a gente conseguir aqui agora se manter acima dessa LTB, tá? Comentei para vocês, essa cunha aqui agora, que o Bitcoin para mim aqui pelo menos no meu desenho deu aqui um sinal né ele rompeu a, a essa cunha para cima e vamos ver se ele consegue manter essa região aqui como um suporte agora beleza então vamos dar uma olhada aqui no Ethereum uh, Ethereum em relação ao dólar e Ethereum em relação ao Bitcoin antes de mais nada pessoal eu queria avisar para vocês aqui que a PrimeXBT tá dando 20 mil dólares em Bitcoin tá para 400 pessoas que, que tiverem uma conta na PrimeXBT tá você precisa só ter uma conta e preencher o formulário que eu vou deixar aqui no link da descrição e comentário aqui abaixo, tá? Então Cria essa conta para vou deixar o link aqui para vocês. Tem cupom, inclusive, de bônus de 50% de depósito. Então, se você depositar mil dólares, você ganha uh, 500 dólares de bônus né, para você operar, né de margem gratuita para você pra operar na corretora. Então, vou deixar o link aqui abaixo. Aproveite essa promoção porque, com certeza, vai ser tempo ilimitado, beleza? Vamos olhar aqui, então, o Ethereum em relação ao dólar. Ah, só antes de olhar o em relação ao dólar, pessoal, vamos olhar aqui também a SP500 e o índice do dólar, só comentar para vocês, aqui ó, a SP500, a gente está tendo um, a gente está tendo aqui um suporte, né, um suporte nessa, nesse topo anterior, tá, então isso aqui é sinal positivo, então eu estou aqui, né, nesse momento, apesar de super esticado a SP500, pessoal, eu estou com a expectativa aqui de a gente ter um, subir mais ainda, tá, então a gente está subindo sem parar, então, assim, minha expectativa é a gente continuar subindo aqui, de ficar acima dessa região aqui dos 4.379 pontos aqui, ó, Seria, para mim, bem bullish para o Bitcoin. Enquanto isso aqui, ó, o índice do dólar também, a gente tem o índice do dólar caindo né, nesse momento. Não teve aqui uma... É, não conseguiu... Ele caiu aqui, não conseguiu ter uma, uma reversão, está caindo de novo. Né? A minha expectativa é o índice do dólar cair ainda mais aqui agora no curto prazo. Tá? Então, eu estou bullish com o Bitcoin. Qualquer atração aqui, para mim, vai ser a oportunidade de acumular mais, beleza? O Ethereum, pessoal, o Ethereum está incrível. Comentei para vocês no vídeo de ontem. Né? Então, vamos olhar aqui o Ethereum em relação ao dólar. A gente teve uma resistência, a minha expectativa para o Ethereum, que agora, no curto prazo, é a, é a, a região dos, lá dos 3 mil dólares, tá pessoal? Que é o alvo desse, desse W que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, então assista o vídeo de ontem que fiz essa análise aqui mostrando o W. O Ethereum agora teve uma resistência nessa, nessa LTB aqui azul, ó, e também nessa LTA aqui vermelha que vem lá de trás, ó, tá? Então, tocando aqui, ele teve uma, uma, uma rejeição nessa região aqui dos 2.450 dólares, né? Então, pessoal, o que, que eu estou vendo para o Ethereum agora em relação ao dólar? Né, de novo, né? Esperando aqui uma. Tem retração aqui para o Ethereum, né? Vai ter retração para o Ethereum, obviamente, já teve, mas eu estou esperando a qualquer momento aqui conseguir uma região de suporte para a gente conseguir né, romper essas LTBs aqui, tá? LTB e LTA, tá? Então, para mim, o Ethereum ficando acima da região aqui dos. dos. Uh, né, ficando acima da região aqui dos 2.700 dólares, que eu acho que vai. Né, qualquer suporte que a gente vai ter aqui agora, pessoal, é uma oportunidade boa, tá? Na minha opinião de compra pro Ethereum. A gente vai ter o update do Ethereum amanhã, se não me engano, aqui hoje é dia 3, né? Então amanhã a gente vai ter o, o update do Ethereum, o Ethereum um, um update importante que vai melhorar as taxas do Ethereum, comentei para vocês ontem. Então o Ethereum aqui tem um potencial enorme, inclusive vai virar deflacionário, né? Com isso tem um, um potencial tão grande quanto o Bitcoin, pessoal. É realmente o um projeto aí, para mim, o que eu estou apostando aqui a longo prazo é realmente o Bitcoin e Ethereum, tá? O resto é o resto, na minha opinião, tá? Então... Para mim, aqui o Ethereum, vamos olhar aqui agora no curto prazo, só para uma... mudar aqui o gráfico, a gente poder dar uma olhada aqui, para onde a gente pode ir com o Ethereum, aqui agora no curto prazo. Então, mudar o gráfico de uma hora para dar uma olhadinha. Ó. Então, uh, nessa subida toda que a gente teve com o Ethereum aqui agora, pessoal, até por acho, mudar para o de quatro horas, que é um pouquinho mais melhor aqui, para a gente dar uma olhada. Ó. Vamos puxar o Fibonacci aqui agora também, para ver se a gente encontra uma região interessante de, uma região aqui interessante de... de suporte para o Ethereum. Tá? Então, a gente teve aqui um teste na região de 2,36 né, para o Ethereum, e, mas assim, pessoal, acredito que a gente pode buscar aqui ainda, né? Vamos ver como é que vai acontecer aqui agora. Eu vou acompanhar, inclusive, o gráfico da dominância aqui do... Dominância do, do, do Bitcoin, né? Se o Bitcoin começar a cair mais, pessoal, buscar regiões aqui dos 36.800, 35.500, para mim é um nível interessante para poder entrar aqui no Ethereum Seria a região dos 2.300 dólares, tá? Então, a gente pode ter essa... Essa, essa retração aqui no Ethereum, mas para mim isso aqui é uma, uma retração saudável para a gente poder aqui romper essas, essas linhas de tendência que eu mostrei para vocês, tá? Então, a minha expectativa para o Ethereum aí, tá? Nas próximas semanas aqui a gente ter, ou até menos disso, a gente ter aí o Ethereum buscando a região dos dois mil, uh, dos 3 mil dólares, beleza? Vamos olhar aqui também o Ethereum em relação ao Bitcoin, acho que não tem muita novidade que eu mostrei em relação ao vídeo de ontem, né? Então, Ethereum em relação ao Bitcoin, a gente tem aqui agora também uma retração, né? é normal aqui agora tá então a gente teve o a dominância do Bitcoin perdendo força né pessoal a gente desculpa ganhando força aqui agora né então se a gente for até voltar para o gráfico a dominância do Bitcoin aqui ó a gente pode olhar que o Bitcoin começou aqui dar um a dominância começou a dar uma sinal de de vida aqui nessa região tá então teve um suporte nessa nessa linha aqui ó nessa LTA então esse aqui é o sinal positivo com isso o Ethereum em relação ao Bitcoin né? deu aqui um teve uma retração né mas para mim, de novo, isso aqui é uma retração que a gente vai ter, pessoal. Mas a qualquer momento a gente vai fazer aqui um pivô de alta nessa região aqui dos 0,76 aqui, mais ou menos, né? 0067 aqui. Fazendo um pivô de alta nessa região. Para mim, a gente vai buscar aqui muito rapidamente esses níveis que eu comentei para vocês no vídeo de ontem, tá? A região aqui de 007, 0071 e a região aqui. Né, do 008 aqui, que é a minha expectativa para o uh, pro Ethereum em relação ao Bitcoin. Tá, pessoal? Então, basicamente o que eu tenho para vocês aqui no vídeo de hoje é isso aqui, tá? Queria agradecer para vocês aí, pela paciência de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ative todas as notificações. Também assiste aqui o vídeo da, da Tani e também aqui da Prime para você não ficar de fora e aproveitar, tá bom? Um abraço.